Eu sou Tânia Rezende, recebi esta mensagem em 2014, embora já façam aí alguns anos que essa mensagem veio à Terra através de mim, o conteúdo que ela traz ainda é muito atual e recentemente houve um pedido do plano espiritual para que eu re Lembrasse as pessoas sobre o conteúdo desta mensagem. Então, eu estou utilizando este canal agora para facilitar a compreensão e para facilitar, inclusive, o compartilhamento desta mensagem. Então, aqui estou para transmitir a vocês a leitura desta mensagem recebida, que eu mesma ainda considero como sendo muito importante, como uma forma de reflexão sobre as nossas posturas, como pessoas mesmo encarnadas e vivenciando neste momento aqui os propósitos de transição planetária. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, e aproveita para se inscrever no nosso canal, Animamundi, e ativar as notificações. Carta de Ashtar Xeran ao povo brasileiro. Saudações! Eu sou Ashtar Cheiran e venho em missão de paz. Desejo trazer-lhes conforto em seus corações neste momento em que seu amado país encontra-se dividido entre amarguras e alegrias, afirmando que eu estive, estou e estarei no comando, não apenas nos seus processos eleitorais, como também em outros, a fim de garantir que a luz seja mantida, não apenas no Brasil, mas em toda a Terra. Precisam compreender que por trás daquilo que vocês veem manifestado em sua realidade atual, há um propósito maior, sendo que o maior dos propósitos, ao final, é a transformação rumo ao novo, que deve começar como prioridade na transformação interior e individual de cada ser humano habitante neste planeta Terra. Há muitos já deveriam ter compreendido que a realidade externa espelha o que vocês trazem em seus interiores. Pensávamos que não seria preciso retornarmos com a explicação deste ponto mais uma vez Porém, vejo que ainda não compreenderam este e nem outros conceitos E pacientemente repito-lhes as mesmas explicações Quantas vezes for necessário até que possam conhecer a verdade por trás dos fatos Há aspectos importantes que vocês não prestam atenção. E prestam atenção ao que realmente não lhes importa, de forma alguma. Suas análises e julgamentos baseiam-se no ego inferior, o qual está a lhes enganar constantemente e a lhes colocar sempre na superficialidade de tudo. Suas análises e julgamentos lhes dão apenas uma pequena visão e apenas uma pequena parte do todo. E de forma bastante breve e resumida, eu vou expor um pouco do todo no qual estão envolvidos. Eu vibro para que abram suas mentes, a fim de me compreenderem, pois a sua compreensão é de suma importância para este momento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Primeiramente, devem compreender que precisam transformar suas crenças e valores. Transformar suas emoções, pensamentos e sentimentos. Devem transformar seus objetivos terrenos. Devem transformar as suas maneiras de viver a terra e a fisicalidade. Devem transformar a maneira como se relacionam entre si e com o mundo ao redor. Devem transpor-se do mundo material para o mundo espiritual. Vocês estão estagnados numa antiga forma de pensar e de sentir, presos num antigo sistema de pensamento que os está impedindo de seguir adiante com o novo, com a nova Terra. Enquanto estiverem divididos e odiando-se mutuamente, não sairão do lugar, pois estão utilizando-se de antigas egrégoras. E antigas egrégoras criam apenas a velha realidade, a qual já estão mais que acostumados a ver e a viver. Viver na dualidade já é antigo e ultrapassado. A Terra já dispõe de outros recursos e há muitos dentre vocês, encarnados, que estão a lhes ensinar como acessar os novos recursos. Deveriam abrir-se a eles. Dentro desta energia de dualidade, raiva e revolta, percebam que há os que desejam gerar tumultos, desestabilizando os pontos energéticos na grade mental do Brasil. E devem saber que os tumultos que vocês ajudam a criar servem a algo ou a alguém. O mundo político, tal qual se apresenta a vocês, é o aspecto mais antigo que possam conhecer. É também o aspecto de maior densidade entre vocês, e digo-lhes que estão longe, muito longe, de um sistema político efetivamente inovador. Neste ponto, me permito um pequeno adendo. As mudanças que buscam não estão nas mãos dos vencedores ou dos perdedores de suas eleições. Todo o seu sistema político não condiz com a nova terra e nem mesmo com as dimensões superiores que pretendem atingir. Saiam das ilusões, meus amados e minhas amadas. Em termos políticos, ambos os lados vibram numa mesma frequência. Estão a usar e a desgastar as suas energias à toa. E não há por que frustrarem-se ou mesmo odiarem-se mutuamente. E até o final desta carta, pretendo que compreendam os porquês. Digo-lhes que, de uma forma mais profunda e nos aspectos físicos destas questão, tanto faria uma ou outra de suas facções ganhar o poder, colocando palavras que costumam usar. Os seus problemas continuariam os mesmos, porque os seus problemas são muito mais profundos do que possam imaginar o trabalho de transformação que tem pela frente é e seria o mesmo independentemente dos resultados de suas eleições. Vocês ainda não compreenderam que a liberdade do ser humano está em deixar de dar importância aos aspectos densos e externos e compreender o mundo com os olhos mais elevados para que possam desvendar também os aspectos espirituais muitas vezes ocultos aos seus olhos. No que se refere ao mundo físico, digo-lhes que vocês veem apenas a ponta de um imenso iceberg. Aqueles dentre vocês que conseguir aprofundar a visão e transpor o ego, verá. Deixem de usar as suas energias como mundo político. Esse mundo denso não deveria ter tanto poder sobre vocês, pois são co-criadores de realidade. Podem transmutar qualquer situação, podem mover montanhas, como já lhes foi dito uma vez. Para tanto, devem unir-se, precisam amar-se uns aos outros e desejarem um único objetivo. E esta nova atitude só será sentida por vocês quando se permitirem sair do ego para viver o mundo a partir da energia amorosa. Saibam que enquanto na Terra há articulações e combinações entre facções políticas, no mundo espiritual acontecem articulações e combinações entre facções espirituais. Enquanto vocês atuam nas facções políticas, nós atuamos nas facções espirituais. E assim compomos uma ajuda mútua para estabelecer o plano divino, não apenas no Brasil, como também em toda a Terra. Vocês ainda olham apenas para o físico e, por este motivo, têm dificuldades em compreender o que se manifesta nele. Enquanto vocês preferem partidos, nós preferimos a luz. Enquanto vocês veem partes, nós vemos o todo. Vocês ainda estão na dualidade. E nós conseguimos observar a unidade. Vemos o seu futuro e analisamos questões que estão muito além do que possam ver. Repito, há sempre um propósito maior, mesmo que não possam ver ou compreender. O mundo da densidade já não mais deveria ser o foco das suas atenções. Já deveriam ter compreendido o quanto o mundo político lhes tira a energia e lhes consome a vida. Há facções espirituais que se alimentam das suas angústias, seus medos e os seus tumultos. Pensávamos que a maioria de vocês já compreendesse este fato. Nós estamos contando com a sua compreensão. Devem compreender que, uma vez no mundo político, as vibrações de todas as facções não se diferem muito umas das outras, Todas vibram dentro de uma mesma frequência. Algumas minimamente mais elevadas que outras, mas todas posicionadas dentro de uma mesma categoria de energia. O que vemos no ser humano e que deve ser transformado urgentemente é a necessidade de buscar salvadores. Vocês buscam os salvadores da pátria? Buscam os salvadores do mundo? Buscam os salvadores para suas vidas pessoais. Esperam muito de outras pessoas. Esperam muito dos seus políticos. E posteriormente se frustram. E estes pouco, muito pouco, poderão lhes dar. Digo-lhes, até que estes nada lhes dão. E ao se despejarem em cima de ações dos outros, se tornam dependentes em todos os níveis. Ainda não compreenderam que todas as vezes que despejam a resolução dos seus problemas nas mãos dos outros, estão a entregar o seu poder pessoal, perdem a auto-maestria e ficam à mercê do mundo externo. Vocês, que tanto pedem por mudanças, ainda não mudaram uma questão tão básica como esta. Enquanto vocês estiverem esperando, que algo bom lhes caia do céu, ou alguém venha lhe salvar, estarão à mercê de facções físicas e ou espirituais, à mercê da dualidade e totalmente fora das suas essências divinas. Estarão a frustrar-se e a irar-se. Nós atuamos na Terra a fim de que sejam protegidos e nos dedicamos a preservar-lhes as energias ao máximo possível dentro das possibilidades disponíveis no momento. O foco por trás de uma disputa pelo comando político, como que acabam de vivenciar, está na disputa por suas energias pessoais e por suas energias criadoras. A nós, que os vemos a partir de outros níveis, muitas questões não se passam por quem vai comandar um país. Mas sim, vemos as disputas a partir de quem ou o que está por trás dos níveis visíveis a vocês. O cuidado que temos em questões planetárias é sobre qual facção está tentando se utilizar do poder pessoal e criador de cada ser envolvido e de suas respectivas energias. Devo dizer-lhes que esta não é uma tarefa fácil a nós uma vez que todos vocês permitem e dão entrada a esse tipo de situação, na medida em que se colocam nas mãos dos outros, na medida em que emitem vibrações similares aos que estão na maior densidade possível e na medida em que se abalam emocionalmente com as decisões, com as ações e não ações, com os mandos e desmandos de outros, seja de quem for, políticos, amigos, familiares e etc. Lembrem-se que alguém ou alguma facção, seja política ou espiritual, está sempre pronta para absorver e a usar os seus abalos emocionais e as energias de tumultos que vocês mesmos geram. Enquanto não recolherem e transformarem suas energias emocionais e mentais Trazendo-as para dentro de si mesmos, haverão facções, políticas e espirituais a disputá-las. Enquanto não se amarem mutuamente, enquanto não amarem a si mesmos, pouco transformarão internamente e o mundo ao redor. Enquanto estiverem vendo o mundo dividido em partes, em opiniões, em crenças, em valores e em pensamentos, Enquanto estiverem disputando qualquer coisa entre si, seja na vida pessoal ou seja no sistema político, estarão dentro da dualidade. E já está mais que na hora de perceberem que dualidade é a antiga egrégora na Terra. Vocês já não estão cansados disto? Eu sei que vou lhes chocar ao dizer-lhes que não existem salvadores. Nem mesmo nós, dos planos superiores e espirituais, somos os seus salvadores. Embora nós possamos lhes ajudar e trabalhar em conjunto com vocês a fim de levarem se e a fim de que possam construir uma realidade melhor na Terra. Porém, vocês devem fazer a parte que lhes cabe. O seu mundo está em suas mãos. Nós somos os que lhes apoiam e lhes instruem. Nunca fazemos o serviço por vocês. Assumam o comando de si mesmos e de suas vidas pessoais em primeiro lugar. Assumam suas responsabilidades no que se refere ao estado em que se encontra a sua realidade. Seus políticos não são os únicos responsáveis. Vocês todos são os coadjuvantes. Recuperem o seu poder pessoal e a sua automaestria. E aqui, a fim de ser bem compreendido, necessito suplicar-lhes que lembrem-se que o poder pessoal que lhes falo não é de alguma forma o poder armado, nem o poder de fazer guerras, nem mesmo o poder da vingança, o mesmo poder de gerar conflitos. Resgatar o poder pessoal envolve a lembrança de que cada ser humano é a imagem e semelhança a Deus, Pai e Mãe divinos. E, portanto, cada ser humano, filho da luz, é criador da sua própria realidade a partir da energia amorosa. Apenas com energia amorosa é possível criar e expandir o poder pessoal contido em seus corações. No mundo político, muito precisa ser transformado. Mas, primeiramente, devem transformar suas emoções, seus pensamentos, suas crenças, seus valores e os meios pelos quais realizam as verdadeiras transformações, jamais estarão baseados na agressividade, na revolta e muito menos nos ataques aos seus irmãos de luz. Se assim agem, estão em plena sintonia com a parte mais densa das situações. Enquanto estiverem lidando com as suas situações, através das antigas ações e antigas emoções, estarão estacionados no mesmo ponto de décadas atrás. E devo dizer-lhes que suas ações e reações, de um modo geral, estão estacionados em mais de décadas atrás. Devem inovar suas ações. Precisam olhar mais além. Precisam enxergar as bases do iceberg, pois até o presente momento vocês olham tudo apenas na superficialidade. Não estou a me manifestar aqui para lhes dizer que eu e minha equipe preferimos este ou aquele partido político. Como já comentei, eu me coloco acima disto e prefiro a luz. Eu estou aqui a lhes dizer que por trás do que vocês veem há sempre um propósito maior. Propósito que muitos entre vocês não estão a compreender. E venho lhe trazendo alguns pedidos, se desejam colaborar conosco. 1. Um, atuem a partir das emoções amorosas. 2. Continuem a vibrar na luz. 3. Continuem a pedir nossa ajuda, pois só assim teremos condições de continuar a atuar na Terra. 4. Saiam das intenções de vingança, revolta e ódio, pois desta forma vocês mais atrapalham que ajudam. 5. Entreguem-se e confiem numa força maior a envolvê-los todos os dias. 6. Compreendam que o que vem é a ordem divina estabelecida pois assim vocês pediram, mesmo que não concordem com o que se manifestou. 7. A justiça divina se estabelece sempre, porém ela tem parâmetros de avaliação diferente dos parâmetros do ego. 8. Saiam do julgamento, pois baseiam-se no ego e não estão a ver o todo. O Brasil é o celeiro do mundo, é uma frase verdadeira. Porém, devo corrigir-lhes a interpretação, o Brasil não é o celeiro de alimentos do mundo, como pensam. O Brasil é o celeiro de amor, que tem como missão ensinar o mundo a amar incondicionalmente. E desta forma ensinará o mundo as novas formas de viver na terra. No Brasil estão as sementes da nova terra. Atuem de acordo com esta magnífica missão e permitam que as sementes brotem. Nós jamais lhe abandonaremos. Para o Brasil, são direcionadas as nossas maiores atenções, pois vemos em vocês imensos potenciais de amor, de avanços e de ascensão. Concluindo, desejo que saibam que eu e minha equipe estamos ao seu lado pois é nosso compromisso zelar pelos filhos da luz e pelos puros de coração. E assim será até o fim da densidade na terra, quando comungaremos juntos da profunda paz e o imenso amor que se estabelece do lado de fora, dos níveis do ego. ansiamos por este momento, pois somos irmãos em luz. Fiquem na paz do divino Criador. Eu sou Astar Sheran, em nome do Cristo, em nome de Sanat Kumara, em nome dos membros da Grande Fraternidade Branca Universal. Eu sou Tânia Rezende estou aqui a serviço do Divino Criador. Em gratidão profunda.